Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Recentemente eu fui convidado pelo Afonso para poder ir até Cuiabá para poder discutir com ele algumas questões junto com a área de tecnologia da Caixa Econômica em busca de melhorias para nossa classe lotérica. E aí eu acabei tomando aqui a grande ideia de convidar o Afonso para a gente poder fazer esse vídeo e compartilhar algumas boas estratégias que ele tem feito ultimamente aqui na casa lotérica dele para poder ter resultado. Aliás, nas lotéricas dele, porque ele tem mais de uma. E aí, para a gente compartilhar essa informação com você, eu chamei ele aqui, está junto aqui comigo, não é isso? Bom, com certeza. Obrigado por ter aceito o convite para poder falar com os nossos lotéricos e com os nossos colegas eu sobre o que a gente pode melhorar. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Eu estou na, na, no ramo de lotérica há aproximadamente 10 anos, né, e entrei. É, então, conheci né, e acho que como quase todos os lotéricos, e é um desafio, um desafio porque, é, primeiro, o nosso negócio, ele parece ser simples, mas ele é um tanto quanto complexo, é um negócio que precisa de gestão, controle. E é o que a gente observa, é que a grande maioria dos lotéricos, ele não tem esse controle, não tem gestão sobre o seu negócio. Então, aquela preocupação de está devendo, o quanto tá devendo na conta 43, acho que é uma preocupação de todos. E muitas vezes a gente conta para os colegas perguntando quanto eu estou devendo, qual o valor que eu tô devendo, né? e não tem essa certeza do valor da sua dívida para com a caixa econômica Então passamos momentos aí de baixa rentabilidade, mas eu acredito que nós estamos vivenciando um outro momento, uma nova fase, e a questão gerencial é muito importante. Importante para que nós tenhamos é, noção do que nós temos de rentabilidade dentro de, dos nossos produtos. Isso é muito importante e nós temos que estar sempre alinhado né, com o mercado né, e alinhado é, com a situação real da nossa, do nosso negócio. Então, sobre essa questão de acompanhar a rentabilidade da lotérica, é importante a gente ter o controle da lotérica. Você comentou comigo que você tem bons resultados com o bilhete federal. Sim. Inclusive, você me contou que em dezembro do ano passado, você até pediu para poder aumentar essas cotas de bilhete. Se o lotérico vê isso aqui, ele provavelmente deve estar pensando que ou você está ficando doido ou que você está mentindo. Porque a maioria quer diminuir essa quantidade de cotas. Fala um pouquinho para a gente que resultado que você está tendo e como que você está conseguindo fazer isso acontecer. Desde que eu peguei a lotérica, eu nunca tive devolução desse produto. Pelo contrário, sempre eu fui aumentando a minha porta. Conforme a venda, a necessidade de venda, eu fui sempre buscando um aumento. Na época, inclusive, eu tinha três lotéricas. Então, nós primeiro temos que adotar um produto como um produto de boa qualidade. É essa a situação que nós temos que viver, um produto como um produto vendável e que só depende de nós lotéricos. E aí, o que nós temos que ter? Né? Nós temos que ter vendedores, pessoas que vendam o nosso produto. Os nossos atendentes não são caixas, eles são vendedores. E é essa postura que eu sempre adotei, de pessoas que sejam vendedores na, no meu negócio. Porque é um negócio... Loteria Federal hoje, com essa margem de 30%, é, um boa, uma, é uma boa margem. Então, temos que buscar a venda do produto, a rentabilização, Desse produto, porque nós ganhamos é com a venda, né? Então, ficar com o produto parado, o produto represado, isso é ruim para todos nós. Então, eu procuro dentro do portfólio que a Caixa me oferece, não só vender na loteria federal, mas vender tudo, né? Desde trabalhar um negocial até a loteria em si. Mas a loteria é o, o, o bilhete federal. Desculpa até te interromper. Mas... É, quais são as principais estratégias hoje, Afonso, que você vê que podem ser trabalhadas e mais? Quais são as estratégias que você usa no dia a dia para poder conseguir vender todas as federais e ainda querer vender mais? Olha, é, assim, falar em federal, a gente pode até é, colocar esse produto com esse produto que corre aí dentro do mercado, que é um, um produto ilegal, que é o um jogo do bicho. Né? Então, é um produto que ele concorre diretamente com esse jogo, então nós temos um público que joga no, nesse jogo, a gente não pode fechar os, os olhos para o jogo do bicho, porque existe e existe público para esse jogo, então se existe para esse para esse tipo de jogo, existe também para a federal. Então o que que nós adotamos? Nós temos várias, várias modalidades, acho que cada um trabalha dentro do é, o seu portfólio da melhor forma, mas o que nós temos que, como eu falei, trabalhar é a venda do produto. Né? O, o, oferecer o produto, buscar esse público-alvo. Né? Tem, se tem cliente, nós temos que ir atrás do cliente. Né? Oferecer e mostrar que esse produto ele é vendável e ele é, é, dá, uma, é, dá um retorno, vamos falar assim. As probabilidades de ganho é maior do que muitos outros jogos que nós temos aí na prateleira. Então é, é, é isso que nós temos que mostrar para o nosso cliente, fazer o cliente entender né, que esse, esse jogo ele, é, existe a possibilidade, a probabilidade né, de ser sorteado de uma, de uma maior forma, de uma maior probabilidade do que os outros jogos. Por exemplo, a gente costuma ouvir os colegas do Lotex falarem que o bilhete federal é um produto para pessoas de mais idade, uma pessoa para idoso e que a nossa clientela já não está tão ativa como antes. O que, que a gente pode fazer para poder ganhar esses essas jovens que eles dizem que não são o nosso público-alvo ou que não são os nossos clientes? O que, que a gente pode fazer para começar a trabalhar essa mentalidade em cima deles? Boa a falar, oferecer o um produto, mostrar o um produto, Conhecer o produto. Nós precisamos primeiro conhecer o produto. Se nós temos os nossos atendentes, nossos atendentes têm que conhecer o produto. Muitas vezes o nosso atendente não conhece, ele só sabe querer fazer o um atendimento do, de serviço, só recebimento de conta, ele precisa ser vendedor, né? ele precisa conhecer o produto. É isso que nós temos que ter, acho que não só no, na Federal, mas como todos os outros produtos. Conhecer o produto, saber o que que... É, é, qual é o seu público-alvo, e aí dentro desse público-alvo, explorar esse público-alvo. Agora, se nós não conhecemos, não estimulamos a venda, não buscamos uma compensação financeira para os nossos atendentes, não estimular isso, essa venda, não vai existir retorno. Então a gente também, é, o ganha-ganha... Eu sempre digo que tem que ser bom para todos, né, então o não pode ser bom só para o lotérico, tem que ser para o nosso atendente, para o nosso vendedor. Você acha que compensa o lotérico, por exemplo, para algum tipo de, de participação, no caso da cota do bilhete federal, caso, não, caso venda a todos, por exemplo? Colocar assim, se vender todos os bilhetes federais, dar alguma participação para o vendedor, para o funcionário? acho que compensa. Tem, é, você tem que oferecer de alguma forma para você estimulá-lo a vender. Né? Acho que você tem que dar essa participação para que ele tenha a consciência que é, esse produto ele pode ser é, vendido e revertido para o seu bolso ao comissionamento. Né? Se está encontrando dificuldade. Né? Então, nós temos que buscar né, ferramentas né, para que a gente possa estimular o produto. Você acha que treinamento é uma ferramenta viável? para ajudar o nosso colaborador a vender mais bilhetes? Sim, com certeza. Todo treinamento é necessário. Né? Não só treinamento de venda, como treinamento até de atendimento. Né? Acho que tudo é necessário. Nós temos que pensar que o nosso negócio, nós temos que é, ter ele é, nas mãos, saber o que, que nós estamos vendendo, né? ter ciência daquilo que está acontecendo dentro do nosso negócio e procurar vender a cada dia mais é, do portfólio. Agora, o lotério. Que não sabe o que está acontecendo dentro da sua matéria, é, não, não tem gestão sobre o seu negócio, ele vai te encontrar dificuldade né, de gestão, ele precisa sim saber o que está acontecendo. Ah, eu povo não, não quero ficar 24 horas, eu não tem necessidade de ficar 24 horas dentro do seu negócio, mas ele tem que dedicar parte do seu tempo né, tendo um conhecimento daquilo que está acontecendo realmente dentro do seu negócio e estipular metas né, de venda para que todos é, saiam ganhando. Então, aqui, assim, às vezes alguns lotéricos ficam na cabeça falando mas não dá certo, eu já tentei fazer isso com os meus funcionários e não deu certo. É, então, aqui é as dicas que o Afonso está trazendo eu considero muito importantes. primeira coisa que eu percebo é trabalhar a mentalidade, em primeiro lugar, da própria equipe, para que a própria equipe comece a ser uma equipe mais vendedora, conhecendo melhor o produto para poder oferecer melhor o produto. Ou seja, não apenas ser uma operadora de caixa, mas ser principalmente uma vendedora. É vendedora, isso? Vendedora, com certeza. Outra coisa que você trouxe também muito importante é além de ter essa parte com as meninas, passar um treinamento para elas a respeito do produto, mas também de atendimento, que nisso você consegue já melhorar os resultados da sua lotérica, pelo que você comentou. Se às vezes você se questiona, ah, mas eu não tenho tempo para passar treinamento para funcionar, não tem... Tenho... Só para você ter uma ideia, além de outros negócios que ele tem, outros projetos que ele tem, além das lotéricas, ele ainda tem mais de uma casa lotérica para poder tocar. Então, é humanamente impossível ele estar tá nas duas lotéricas ao mesmo tempo, né I? Sim, é, eu, o nosso negócio ele é formado por pessoas. Nós precisamos ter parceiros, né? então esses parceiros, eles, cada um por dentro da sua função, da daquilo que a gente determina, cada um tem que trabalhar. Né? São várias empresas dentro da empresa. Como eu disse para você, eu trabalho com o negocial. No negocial é tem pessoas que trabalham para mim dentro do negocial. A gente tem que trabalhar no macro. Agora, eu não consigo eu não consigo eu estar de atendente a negocial. Então, a gente tem que procurar maximizar o nosso ganho. Então, temos aí loteria, temos serviço, temos... É, a parte do negocial que a caixa está nos ofertando. Negocial é que... um bom negócio? Excelente. Pro lotérico? excelente, excelente. Eu acho que é, temos que ir atrás. Vale Eu... um vídeo falando sobre isso, fazer mais um vídeo para a gente falar sobre as vantagens do negocial para empresário lotérico. Ah, é vale, vale. Acho que tudo é válido, vale, né? Tudo é válido. Né? Nós temos que buscar, é, trabalhar, é, tudo isso, ir atrás. Não é fácil. Mas é possível. É possível. É então, próximo. eu quero agradecer aqui ao Afonso, que participou junto com a gente nesse vídeo. A gente vai produzir, então, mais vídeos pra, falando para você como você pode melhorar o resultado da sua casa lotérica. E no próximo vídeo, a gente fala, então, sobre o negocial. Pode ser? Pode ser. Afonso, mais uma vez, obrigado pelo convite. É. Obrigado por estar junto com os nossos colegas lotéricos, levando o teu conhecimento e levando aquilo que você está fazendo dentro da sua lotérica para acolher mais resultados. E apenas para confirmar. Aumentou a quantidade de cotas de bilhete federal da sua Com Aumentei, aumentei. estou aumentando para 2020. Aí ó, é isso aí, entra nessa. Se você quer mais conteúdos como esse, aqui embaixo tem o um número de telefone. Me envia a palavra VIP e semanalmente a gente vai te enviar conteúdo para você distribuir com o seu time, com as suas funcionárias e assim elas ficarem mais treinadas, venderem mais e nem precisar saber o que é o tal do encalhado, porque tem muita gente que não sabe o que significa encalhado em relação ao bilhete federal. Se você quiser saber mais conteúdo, inclusive sobre o que tem encalhado em relação ao bilhete federal, continue assistindo nossos vídeos que a gente vai dar treinamento sobre os produtos da caixa durante esse ano de 2020. Se liga, tem muito conteúdo bom chegando por aí. Um grande abraço, sucessos e produtividade. Obrigado. Um abraço.